Eu sou Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje você vai ver eu fazendo uma sessão de criolipólise vem comigo! Bom, hoje eu tô aqui na mais bela estética e a Gita aqui comigo queria apresentar pra vocês a Gi é mais nova parceira do blog Mulher Mais de 40. Quem me segue no Instagram, e se você não me segue, eu vou deixar aqui na tela, arroba Mulher Mais de 40, já deve ter visto que eu estou fazendo sessões de detox. Bom, essa foi o um protocolo desenhado pra mim, que a Gi montou, pra poder estar tá eliminando aqui várias gordurinhas que eu tenho. Só que dessa vez, eu vou fazer uma sessão de cliolipose. Mas a gente sabe que a acrulipose gera muitas dúvidas. Eu, por exemplo, fiquei, né, no saco da G, perguntando um monte de coisa. Então, Sim. eu vou perguntar algumas coisinhas pra ela poder ajudar a tirar, assim, algumas Alguns. dúvidas básicas, aquelas, assim, mais comuns, e de repente pode ser a sua dúvida. Então, vamos lá. Quanto tempo demora uma sessão? 50 minutos. Porque como é esse maníbula, tem maníbula que, que, que é manípulo? Uma... É aonde você. Eu apoco e faz a opção ah, É aquela... justamente o aparelhinho ah, A gente vai trabalhar a gordurinha Que vai congenar de adipós Entendi, então 50 minutinhos A gente deita minutos. ali e acabou 50, ah, minutos. Acabou. 50 <risos> minutos acabou Bom, aí depois que a gente faz A aplicação, quanto tempo Demora para a crinipose fazer efeito? A crinipose, ela causa um processo inflamatório, então a gente tem que Esperar esse processo, então Pica 15 dias, é um o tratamento: Que o resultado é, é progressivo, né? A clonicólise é um método eficaz já comprovado cientificamente, tá? Mas é a partir de 30 dias. Mas tem casos de pessoas assim que falam de 15 dias, agir. Nossa, já reduziu o meu abdômen. Já tô me sentindo melhor. Já reduziu medidas. Porque tem a ver também, gente, cada pessoa é uma pessoa Tem Onde metabolismo, não... tem alimentação, se a pessoa faz exercício Então, cada indivíduo é um, né? Então a gente não pode generalizar Porque às vezes, né, a gente faz aquilo antes e sai daquilo pra tomar Coca-Cola, gente? Ai, né? Toma uma então... coxinha? Não, aí tem que ser não. daqui a gente para de a boca <risos> Aí uma outra pergunta também é O resultado deu certo, eu fiz hoje, então daqui a 15 dias eu quero fazer de novo, posso? Então, justamente, pode a partir de 30 dias. Menos que 30 dias? Né? Não, não, porque a tem que respeitar nossa, a nossa fisiologia, né? a eliminação desse depósito. Então, isso é muito importante, tá? não pode fazer um período de 15 dias ou lá ah, na próxima semana dela fazer de novo, não. Então, olha, se você ficou ainda com dúvidas, se você ainda tem muitas perguntas e não sabe assim, ah, será que eu devo, será que eu não devo, faz contato com a Mais Bela Estética. Eu vou deixar o arroba aqui na, aqui na tela para você, Arroba Mais Bela Estética. Você faz contato, agenda uma avaliação, vem aqui, conversa com a Gia, ela vai te explicar tudo, vai tirar todas as suas dúvidas E aí sim, você pode fazer um tratamento assim, com segurança e sabendo como que vai funcionar Porque muitas das vezes a pessoa acaba fazendo sim. algo sem entender assim, sim, né? E não é todo mundo que pode fazer, tem contra indicações também, tá? Por isso é importante a avaliação, você é. pode chegar tipo assim ah, tá marcada a crinicolise, hoje tem hipótese na clínica A pessoa ligar e falar, ah, eu quero fazer crinicolise Agora, hoje, não, a gente não é assim, tem que fazer uma antes. Então vai ser muito, muito sério É verdade Então hoje o que você vai ver aqui é eu que pode fazer <risos> E aí vocês vão ver como é que vai ser feito o procedimento Assim, metonicamente falando, na hora que ela colocar, na hora que ela tirar E assim que terminar, eu vou contar pra vocês o que, que eu achei, o que, que eu senti Quais foram as reações? Porque tem gente que pensa que dói, que espeta, que, sei lá, dá um monte não, de coisa. Não, tem que tem medo. Eu, inclusive, eu tô aqui, <risos> ui, meu Deus do céu. Gente, é, mas eu sou super tranquilo no resultado, maravilhoso. Ela tá falando comigo, mas ela falou umas 30 vezes pra mim, tá? Então <risos> tá congelada aqui, mas tá tudo certo. O que tem que gelar é só gordura. Só não é só mão. Não, e o que não falta aqui gordura é gordura pra congelar, tá? Então a gente vai congelar tudo isso aqui e vocês vão acompanhar. Fica aí pra gente ver. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrita. Ativa o sininho para você ficar sabendo, porque tem vídeos novos toda semana. E olha, curte esse vídeo para ajudar na divulgação do canal. Olá, gente. Olha só. A da manta tá... na qualidade, às vezes queima a pessoa, a pessoa reaproveita muito. a mão gente, infelizmente tem pessoas que não agem corretamente. vem ah não <risos> isso, isso isso é sol então vai começar a congelar congelar só de posso só de posso que ele é sensível ao resfriamento é muito importante falar agora desse manípulo, tá? É um manípulo 360 graus. É uma evolução, na verdade, né? Porque ele congela por completo tá é muito da cabeça. Porque antes o manípulo tem alguns aparelhos ainda, né, outras né, pessoas usam. Porque a placa de resfriamento só ficava aqui na frente ó, e a parte de trás. Só que agora não, ó. Ele congela por inteiro. Então, Essa aqui é a evolução daquilo de Então você vai também perder mais gordurinha. 50% na primeira sessão 50, 60% E aí, tá tudo bem? Tá, só tô sentindo um apertão Isso, uma coisa me apertando só Aperto da beleza Ah, Ai, a sensação da beleza Aperto! Bom, eu já tô aqui um tempo deitada A sensação, aquele do aperto Como se fosse um briscão forte Já passou A sensação de que tem alguma coisa Congelando, não tem Começa a sentir um geladinho assim no início, mas depois passa. Então, olha, eu tô com dois, duas aplicações. Uma acima do umbigo e a outra abaixo do umbigo. Acabamos? Então, eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês como é que é a retirada. Vamos olhar aqui picolezinho aqui ó olha hum, sensação olha que maravilha olha como é que ficou a pele vamos olhar assim ó que o é um formatinho e... não tô sentindo nada Pode ficar um pouquinho dolorido, tá? É normal, tá? É né? Por causa da sucção, né? Tá dormente. O tempo fica e, ó, fica vermelhinho também, tá? A região. Agora a gente faz uma massagem, tá? Praticar tipo, a circulação local. Hum, Isso lindo. é muito importante, tá? A massagem. Eu não tô sentindo nada. Ela tá passando a mão no local totalmente dormente. Olha, já tem o um outro, vamos tirar o outro agora. Uh, olha o picolé! Gente, é. o tamanho, oh, vou botar assim pra vocês verem o tamanho. Olha como é a altura, como é que tá, como é que ele puxa. Aí ela agora vai tirar, olha como tá é que ficou. bem vermelho. Tá tudo, tudo gelado, não tô sentindo absolutamente nada. Acabei de fazer a sessão e você viu, tranquilíssimo, sem o menor problema, não tem dor, não tem nada demais, gente, é só aquele apertãozinho, geladinho, uma massagem e acabou. Oi, voltei aqui para falar um pouquinho mais sobre o que ficou nesses últimos três dias. Já tem 72 horas que eu fiz o procedimento da criolipólise e aí eu queria te falar o que, que aconteceu nesses dias. Bom, a área ficou dolorida, sim, eu fiquei com algumas manchas roxas, mas isso é comum, porque eu já fico mesmo, qualquer pancadinha eu já fico roxa, então eu já sabia. A área onde ficou mais roxa foi a parte do abdômen bem superior, que é onde eu tenho pouca gordura. Fora isso, alguns pontinhos muito de leve que já estão saindo. E se você é aqui da Tijuca, Rio de Janeiro, já fica sabendo que a mais bela estética fica pertinho do metrô da São Espenha, você chega aqui, olha, com muita tranquilidade. Então eu estou deixando aqui na tela para você o endereço, o telefone, todos os dados que você precisa para chegar aqui na Mais Bela Estética sem a menor dificuldade. Não esqueça de agendar o seu horário para você fazer uma avaliação prévia e fazer aquele tratamento ideal, específico, personalizado para você. Aproveita e me acompanha lá no Instagram. Não esquece, arroba mulher mais de 40, porque eu vou estar postando o um antes e o um depois. Afinal de contas, o tratamento, ele depende de tempo para fazer efeito. Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, não deixe de curtir e se inscrever, tá legal? Grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.